E aí, irmão, o que, é que você achou? Você gostou do culto? Ué, não sabia que o culto tinha sido feito para mim. Você já perguntou para o pai se ele gostou do culto? Você sabe que eu nunca orei sobre isso? Então está parecendo que esse culto nunca foi feito para ele. Depois da Era de Sardes, que seria a Igreja Protestante Denominacional, chegamos aos chamados para fora de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, portanto essa igreja é uma família onde as pessoas se relacionam horizontalmente como irmãos e todos são sacerdotes. Filadélfia pode representar as igrejas simples, as igrejas caseiras, igrejas nos lares ou ainda igrejas orgânicas. Jesus se apresenta nesse texto com as qualidades que Filadélfia se identificava como santo, verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi é a autoridade que Jesus recebeu para abrir e fechar portas, ligar e desligar as conexões do céu com a terra. Jesus poderia ter dito que ele tinha a chave de Salomão, caracterizado pela sabedoria, pela riqueza e pela construção de um magnífico templo de pedras. Mas o Pai nos mostra sua preferência pelas coisas simples, realizadas de coração sincero. Por isso ele aponta para a chave de Davi. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele faz morada naqueles que amam a Jesus e guardam a Sua Palavra. Vamos ver quais eram as obras que Jesus reconheceu em Filadélfia. Eles guardaram a Palavra dEle e não negaram Seu nome. Isso mostra que eles eram verdadeiramente discípulos de Jesus, e não seguidores de Moisés, de Paulo, de Pedro, de papas, pastores ou instituições religiosas. Portanto, superaram dois problemas fundamentais das igrejas anteriores. A doutrina dos Nicolaitas de cultuar personalidades vencedoras e a identificação com as placas denominacionais. Por causa das tempestades, Jesus ensinou que a nossa casa deve ser edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Isso significa que não basta frequentar um lugar para ouvi-lo. Temos que ser praticantes da sua palavra. Irmão, você tem que ter uma cobertura espiritual. Jesus disse que não vai adiantar ter um lindo e poderoso telhado, se a casa estiver edificada sobre a areia. O alerta que Jesus está dando aqui é que quando as pessoas estão congregadas debaixo de uma cobertura que foi edificada sobre a areia, elas costumam desenvolver uma enganosa sensação de segurança espiritual. Nesse texto, Jesus está tratando novamente a respeito daqueles que são da sinagoga de Satanás. Esses adversários são os religiosos mentirosos que dizem que são judeus, mas não são. Não haveria necessidade de provar para os outros que eles eram povo de Deus, se suas vidas já mostrassem que eles eram povo de Deus. Esses adversários estão tentando fechar as portas de Filadélfia, mas a porta que Jesus abriu ninguém pode fechar. Preste atenção no que Jesus disse, Eis que os farei vir, prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ele está querendo dizer que vai inverter as coisas. Também está escrito que Filadélfia tem pouca força, pouco poder. Essa fraqueza diante da perseguição, pode levá-los a se isolarem fraternalmente em clubinhos de resistência contra os sistemas. Mas como o reino de Deus é força, poder, seus dons ministeriais devem ser ativados ou amadurecidos. Mas essa fraqueza é o único ponto negativo de Filadélfia. Diante da tribulação que virá sobre o mundo inteiro, Jesus disse que aqueles que guardarem a palavra de perseverança dele serão guardados por ele da provação. Enquanto os templos que foram edificados na areia terão caído diante das tempestades, os vencedores serão feitos para sempre colunas do verdadeiro templo de Deus, pedras vivas de um santuário que não foi edificado por mãos humanas. Esta que é a verdadeira habitação do Deus vivo. Como eles guardaram o nome de Jesus, receberão também como recompensa o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém que desce do céu e o novo nome dEle. Então conserve a sua coroa. Permaneça fiel a Jesus, pois Ele vem sem demora. E a gente se vê no próximo episódio dessa série. A palavra para a igreja de Laodiceia. Falou!